Há pessoas, claramente, mais altruístas e que pensam muito mais no, no, no bem dos outros e, e no conforto dos outros mais do que no seu próprio. E depois há outras que não deixam de ser boas pessoas, as suas ações são boas e, e querem na mesmo saber das pessoas, mas estão também preocupadas com uma coisa que depois até as pessoas altruístas depois têm que ter o, o cuidado que é de não se esquecer delas próprias. Vais ter que ter conversas difíceis e confrontar essas pessoas, Sim. de alguma forma, escolher quem é que tu queres ou não queres ter na vida. É difícil pedir isso a uma geração mais velha que já não vai poder ter essas conversas, nomeadamente com as relações que possam ser até mais detrimentais. Ao dizer essa frase, estás a juntar a moralidade e a política, isso é muito perigoso, bro. Mas eu nunca te dissociei a moralidade da política. Acontece. As coisas mudam, bro. O que tu pensas Sim. hoje não vais pensar daqui a 10 anos. Ou, ou és uma pessoa muito, muito ou então faz fixada o turismo, nas que tuas é o que ideias. Em Exatamente. Ah. Ah. em Portugal e em muitos países não. Tu, adaptas, não é, tu bro. não é em Portugal. As pessoas que estão a ficar muito exaltados. No meu caminho político, não é cuidado, blá blá blá blá, blá. O, os impostos iam ser progressivos e tudo mais. Procurando até estudar outras coisas que vão fundamentar o meu pensamento político mas não são necessariamente parte do caminho que uma pessoa tenha que seguir uhum. mudo da opinião e não mudo para dizer que o outro é melhor estou indecisa eles, querem, eles dizem que introduzem temas novos à política, eles introduziram os mesmos um pouco mais vigorosamente mas falarem de facto sobre como é que nós vamos melhorar uma rede de transportes públicos que no interior é extremamente importante Ultimamente em Portugal é outra coisa, pronto, quer ver o ministro do, e depois a herança do, do, do, do, Zé, do é. Zé Priminho e tipo, aí aqueles... é uma casa de férias mesmo fiz daqui a uns anos aque... que nunca fica, e, mas está ter... lá e aqueles 3 metros quadrados que estão lá no meio do terreno que já foram divididos pelas últimas 7 gerações Ui. então há é um gajo que nem, ter, nem sequer de estrada tem para o terreno pois. porque é, do, é, é do, do, do, do tio em terceiro grau. Assembleia Geral OMS, num ano de pandemia. Chegas às declarações, o que é que vamos discutir? Todos os países fazem, uh, normalmente, a sua declaração. Então, era se Taiwan devia participar nas discussões ou não, caso os países tivessem sido financiados pela China ou pelos Estados Unidos. Ai. O que é que a Greta conseguiu? Chamar a atenção para a emergência climática. Ok, pronto. Criar discurso público. Sim. A volta da emergência. Pronto. Particularmente numa geração pronto e, Ok, sim. pronto. Então, isso é o... o, o... Estavas à espera de <risos> uma resposta positiva. Não, o que a Greta fez foi um, um discurso bom. Sim. Ah, nas percebes... fez Sim, sim. Sim, percebes? Sim, sim. Porque isso ela fez antes, percebes? Enquanto okay, a ativista, okay, ela foi muito fixe. Mas depois, agora quando... Aliás, o que é que ela chegou lá e, e, e disse outra vez? Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, Sem palavras sem sentir o sabor da comida, tu até podias... Comer muito melhor, por exemplo. Oh, oh, oh, oh. Eu pensei assim: será que não ter paladar me faria não querer chocolate? Tu injados comida é assim. ou alimentas? Estás muito melhor preparada para suceder numa sociedade. Uma pessoa ah, determinada, motivada, organizada? Sim, sim. Não preferias estar na minha cabeça. Não, não, não, a tua cabeça e o teu quarto assustam. <risos> O ritual. Estou relaxado. Estou relaxado e proponho um brinde. <risos> proponho um brinde ao nosso amigo João Castro, que está infectado Castro. com o bicho. Do, eu ia dizer do momento, mas que já é há da, da quase dois anos atrás. Vamos fazer este episódio. Eu, o Bessa e a Catarina. É verdade, Castro esteve a semana passada, para quem não ouviu, mas brindar ao Castro e esperar que, que ele fique. Não quero que nada mal aconteça com ele, exceto que fique sem um paladar. É isso, é a pior <risos> coisa que se pode... Não. Mas ele desvalorizou isso. Ele mas... Um mas, mas, mas, está... de mas nós somos também. amigos dele. Ah. Somos amigos ah. dele, vamos ser superiores a isso. Não, eu gostava, de... oh, Não. É, é mais por, um, por uma questão de conteúdo. Tá bem. Gostava de ver as ilustrações do Bai Castro sem paladar. Ei, coitado, e depois eu gostava de ouvir o feedback dele quando estivesse a gravar Sim. um episódio sem paladar. Porque é um, é um sintoma que fica prolongado, segundo percebo. Depois levava-me a, a todo lado que sabíamos que ele curtia comer todo. Tipo, Eu não ia. Se... Isso é que é cruel Isso é que era content Quer dizer, um dos temas <risos> Isso era conta mas se fosses vlogger Quer dizer, um dos temas do episódio de hoje Fazíamos vlogs nus... <risos> não... nuance Do Castro chorar-se por comida boa <risos> Um dos temas Do episódio de hoje hum. Era falar sobre O facto de seres boa pessoa Tópico que a Catarina ainda há <risos> pouco estava a trazer. E tu Sem começas ao, com uma prank maldosa. Não é prank maldosa. Eu, eu sou boa pessoa, mas quem é que não gosta de, ter, de tirar um bocadinho de diversão dos amigos? fala por isso é que somos amigos, caralho. Como é que tu sabes que és boa pessoa? Oh, é considerar-me boa pessoa dentro dos, dentro dos meus parâmetros. Não incomodo ninguém, não quero incomodar ninguém. Deus, eu preciso lembrar bem. que ele se ofereceu Voluntariamente Para ajudar a nossa mãe Já não sei no que Que nós os dois temos que não Ah, oh, mas eu gosto da vossa mãe fosse. <risos> mas... <risos> o que a Tena está a dizer é que és muito altruísta porque certamente que se nós te dizemos não ajudes nisso é porque vai ser uma tarefa que vai ficar por concretizar Opa, a verdade não, é esta, vamos, vamos ser sinceros Sim. eu fiz alguma coisa em relação a isso não, mas tu fazes <risos> mas tu farias é assim, eu Sabe? faria, é verdade, mas Sabe? qual era a probabilidade quem é que eu, quem é que a pessoa Boleias do Castro? sou eu, é verdade mas isso até dá boleias se alguém, imaginamos que estamos numa casa com vários andares, sem elevador Alguém tem que ir Sou abrir eu. a porta debaixo de outra pessoa Podes pedir ao Bessa e ele fala Se for para acompanhar alguém que vai sozinho, ninguém precisa perguntar O Bessa Ah, eu gosto de levar as pessoas à porta é, e, não tá é só, e não é só isso, se tu precisares de ajuda Ou numa não, situação mas em que isso, seja preciso é assim, de ajuda Há pessoas que perguntam Há pessoas que se levantam e começam a ajudar e dizem que precisas de ajuda, porque eu vou ajudar. oh mas isso é, é, é a minha do... maneira de demonstrar que gosto das pessoas. É. Compreendo. Mas, mas é uma característica sentido. bondosa. É, bro. Altruísta. É. E tu, Catarina, como é que sabes que és boa pessoa? Padum-se. Sei lá. Não sabes? Sei ah, lá, não tens... De... Consideras-te boa pessoa? Sim. Porquê? Não quero mal às outras pessoas, se é algum... Ok. Uh... Não sei, eu tenho bastante. Tenho empatia pelas pessoas e gosto de ouvir e tento perceber-te quem é que precisa de ajuda tipo, num sítio e ajudar. Mas é verdade, claro que a Catarina. A os teus padrões têm que estar muito elevados para tu não te achares que és boa pessoa mas eu mas eu acho -me, eu ah. não me acho eu, não, não, eu nunca pensei simplesmente o que é que me faz boa pessoa ah, foi, as tuas aço, lá está, as tuas ações para com as pessoas acho que é, acho que isso estamos três de acordo eu, eu acho que é ouvir as pessoas e, e, e seres atento às, eu acho que é um pouco aquilo que estávamos a dizer em relação a ti que eu acho que também me define um pouco que é se tu és atento às pessoas e que tu queres o bem e o bem-estar das outras pessoas e procuras e, com as tuas ações que isso aconteça e tu, Chiquinho? Eu já respondi a esta pergunta pois é, mas... há vários episódios ah, atrás, não sei quando. É, não, obviamente que eu, tenho, que eu tenho os meus conceitos orientadores, como vocês têm, Sim. sou o altruísmo, a, a, o carinho a preocupação genuína com o bem-estar alheio, certo? Isso é tudo extrínseco, mas pronto, ser maldoso também é uma, é uma característica que só se vê em grupo. No entanto, o que eu disse há vários episódios atrás foi que eu sabia ou media o a, meu a, a nível de bondade, eu nem vou pôr aqui bondade, de ser boa pessoa, uh, que é um conceito um bocadinho diferente, por, através de, da apreciação de algumas pessoas em, em meu redor duas delas são vocês e as outras duas posso dizer-vos quem são são o Gonça e a eu Maria, Maria. Pronto, e, ne, e, nesse, e nesses vértices eu vejo como é que está uh, o meu posicionamento perante aquilo que eu considero ser os meus valores e pessoas que, no qual eu, nas quais eu os revejo e que fazem uma boa apreciação de mim por exemplo, Castrinho, que estás a ouvir isto, tu sabes muito bem porque é que não fazes parte dessa, <risos> dessa lista. <risos> uh, e, mas isto, para ir ao para ir, há aqui a diferença grande que é a ideia de, que nós temos, do que é que é ser, que características é que nos dizem que é ser bondoso e a experiência humana de não nos sabermos avaliar bem. Hum. Isso, isso somos péssimos em avaliarmos a nós okay. próprios o ser eu, humano no geral. Agora nós estávamos a falar disso e eu estava a pensar que eu acho que o que te distingue, eu acho, não, não, não, nunca pondo em causa que tu não sejas boa, boa pessoa, mas aquilo que acaba por nos distinguir entre nós os dois e, e, e, e em relação a ti é que tu és um pouco mais individualista uhum. e, e isso às vezes faz com que tu. Tenha, enquanto nós somos muito mais de estar a olhar para as pessoas e intuitivamente e, e muito mais de uma forma muito proativa a, a querer perceber-se tão bem, querer procurar o seu bem-estar, uhum. uh, tu falo de forma diferente e com quem tu achas que até podes ter um impacto, digamos assim, ou, ou que vale a pena ter um impacto. És um pouco mais seletivo uh... Nesse, nesse aspecto Eu acho que as duas coisas Estamos aqui a teorizar uhum. Que é o, uma, uma boa pessoa uh, Depois também Eu acho que é na mesma no, no espectro da boa pessoa Mas há, há pessoas claramente mais altruístas E que pensam muito mais No, no, no bem dos outros e, e no conforto dos outros Mais do que no seu próprio E depois há outras que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 mas por acaso acho que tem imensa dificuldade nessa parte. E é uma aprendizagem que fiz, esse individualismo. É verdade. Tu há uns antes, meu Deus, tu só não davas o braço à pessoa porque estava a doía, te se Sim, mas acho que ainda assim era mais individualista do que, por exemplo, vocês dois, mas dois são diferentes. Estão em extremos próprios, diria eu. Uh, mas uma aprendizagem que, que fiz e que muita gente aponta isso, aliás há um livro que se chama A Ditadura da Felicidade e que aponta isso a opressão neoliberal em que uh, a psicoterapia e a psicologia são orientadas para a tua felicidade certo. dentro de um prisma muito individualista certo. muito benéfico para, para este sistema do, da atomização do indivíduo passando este este parentes à frente, fez parte do meu processo terapêutico Francisco, tu não estás bem Francisco, tu não sabes cuidar de ti Francisco, para teres energia para cuidar de ti para aprender a cuidar de ti tens que dedicar menos energia às outras pessoas Sim, mas isso acho que é a coisa mais importante até porque lá está, eu falo por mim não sei se a irmã sendo, acha que dessa forma é parecida comigo sendo mesmo, que é tipo eu também sei que só o consigo fazer porque estou bem comigo. Porque se eu não tivesse bem comigo, a minha proposição para ajudar as pessoas é muito, muito menor. Uhum. Seja quem fosse, tipo amigo, não amigo, tipo o que fosse. E eu sei que eu faço porque tipo, no, normalmente faço quando estou bem. E sim, sou uma pessoa sim, re relativamente uh, mas, tranquila mas, isso, isso com é a vida. Mas é dos teus mecanismos. Porque, por exemplo, para mim, não. Bem ou mal as pessoas de quem eu gosto ou, ou não é, nem, nem necessariamente as pessoas de quem eu gosto, eu, eu muito facilmente vou pôr um, as pessoas ou, ou as outras pessoas à frente de mim própria e, e vou-me esquecer uh, disso que eu, é um pouco well, aliás, aí o e eu somos idênticos simplesmente a nossa forma de lidar com, com as coisas é diferente, que é nós facilmente deixamos qualquer outra pessoa se sobreponha e as suas necessidades a... a ah, uh, a nós, por isso, não necessariamente, eu sei que às vezes estou mal e... ou que não estou a cuidar de mim, uh, mas que, que, há, que há alguma coisa que é mais importante que eu e, e, e que o meu bem-estar às vezes nem sequer tem essa, é, é, essa presença de espírito, é mas... Tem, mas eu acho que é uma coisa que é interessante e, e nós já tínhamos falado sobre isso, que tem a ver... Com esta nova percepção nova e excelente percepção de saúde mental que toda a gente está a começar a, a, a ganhar, espero eu, e acho que estamos a aumentar e há muito mais conversas sobre isso e as pessoas estão muito mais abertas a discutir e a assumir os seus problemas. Mas eu acho que há um revés da medalha, que é quando tu estás tão preocupado em trabalhar em ti próprio e tudo mais... Tu estás a correr o risco de nos tornarmos cada vez mais individualistas, que era aquilo que o Francisco estava a dizer. E que eu. Acabas, tu acabas por ver isso acontecer. De alguma forma, o que é que nos faz gostar e admirar e, e, e olhar quase sempre para uns avós? Nem, não, nem toda a gente tem essa sorte, mas muita gente tem a sorte e olha para os avós como uma referência. Porque são aquelas pessoas que deixaram de trabalhar, não é? Estão reformados, a maior parte, e está muito disponível para, para nós. A disponibilidade que as outras pessoas têm para connosco e, e, e para acarinhar e cuidar e tudo mais às vezes é o que nos faz sentir acarinhados e, e, e, e bem e, e, ter, e ter essa base. E eu acho que nós, quando nós estamos a trabalhar em nós próprios, se nós não tivermos ao mesmo tempo a trabalhar em construir melhores relações uh, com, com as pessoas que nós gostamos e que nós escolhemos crer na nossa vida há relações tóxicas que nós não queremos manter mas há outras em que nós dizemos aqui uma parte de toxicidade, aqui uma boa parte. Como é que eu vou conseguir equilibrar estas duas partes? E, e criar uma relação saudável. E às vezes eu acho que, ainda que por vezes o caminho tenha que ser muito mais interior e individualista, devemos ter sempre esses dois, dois pratos. Porque a verdade é que se tu não continuas a alimentar uma relação e, e, e a, a cuidar dessa relação, essa relação também passa por piores momentos e... e e nenhum, dos dois, nenhum das duas pessoas, se as duas pessoas querem estar nessa relação, vão estar bem. Mas repara que tu, entretanto, já passaste para a tua relação com outras pessoas e fugi, fugiste um bocadinho da relação contigo própria. Sim, mas por isso é que nós estávamos isso a falar não, aqui. Isto não existe. Da não é, não é, isso está in, isto está intrinsecamente está Isto está tipo, sempre relacionado uma coisa com a outra. E... É impossível falar de uma ou sem assim, as outras. Sem dúvida. Concordo no panorama geral, mas a Catarina partiu de um exercício em que estavas a, estava, estava pareceu-me, a analisar a sua própria bondade, ou seja, a sua relação consigo própria, a maneira como se vê, como se tivesse um espelho. E o que a Catarina fez ao longo deste, deste discurso foi transformar o espelho numa janela. Então, em vez de estar a ver a si própria, já estava a ver os outros, porque estava a falar de bem-estar e já estava a falar do bem-estar dos outros. Mas o bem-estar dos outros interessa-me ah, muito. E eu sei que sim, eu sei que sim mas isso é uma característica de pensamento altruísta sim. Sim. agora a questão é um, não poderá ser essa, essa relação de altruísmo e disponibilidade para o trem detrimental para nós em, em, em certas alturas em excesso, da tua vida mesmo. e se tu não tiveres presença de espírito sim é por isso é que eu disse que só consigo fazer estando bem comigo porque se eu não, porque se, não se, se, me, se me se me afetasse de alguma forma também não era saudável ninguém se fizesse as coisas mas isso, há comportamentos que as pessoas têm interiorizados e que não conseguem contrariar é muito claro mas isso é claramente algo que merece lá está é algo que merece ser analisado estudado e tentado Rebate se Mas as pessoas nem reconhecerem como problema, Estás analisados, oh. estudados, não é um problema científico, é um problema de ti para ti. Mas é uma coisa que tu deves fazer, tu deves analisar eu, e tentar. Isso, isso, eu discordo de alguma forma, porque é exato. Imagina, a nossa geração está a passar por um momento incrível e eu acho que eu estava a falar, estamos a falar agora, ok? Estamos a discutir saúde mental. Nós certo. os três estamos um, abertos a essa discussão. Estamos temos Presença de espírito suficiente para saber que isso é importante e tudo mais. Nós não podemos impingir isto, por exemplo, à geração dos nossos pais. Uh, a geração que está acima é uma geração que se construiu em normas muito uh, deles próprios e mecanismos próprios. E há pessoas funcionantes e que estão bem e que estão bem consigo mesmas, ainda que nós, numa simples conversa, consigamos perceber que há ali uma data de. Uh, telhados de vidro ou, ou, ou, ou aspectos que poderiam ser trabalhados não, não, não, é, necessariamente, não é necessariamente fácil nem sequer uh, é completamente relevante até porque já estão numa fase da vida completamente diferente estares a desconstruir uma data de, de traços e de ideias e de histórias e de narrativas que cada pessoa criou sem, porque a maior parte já não te consegues resolver Uma coisa é que tu dizer aos 20, 30 anos Sim, mas... Que estás aqui a construir muita coisa Então tu queres melhorar uh, as tuas relações e tudo mais O que é que acontece com quando tu E tu vais ter ter conversas difíceis e confrontar essas pessoas Sim. De alguma forma escolher quem é que tu queres ou não queres ter na vida É difícil pedir isso a uma geração mais velha que já não vai poder ter essas conversas, nomeadamente com as relações que possam ser até mais detrimentais. Assim, eu só posso olhar pelo meu exemplo. É tipo... Mas pensa, pensa numa pessoa de uma geração. É o, tô, nos... é o que eu estou a tentar Sim. fazer. Eu tipo, só... Imagina, pôr, no, pôr nos pés da minha mãe. Okay. Tipo, a minha mãe tem 53 anos. Sim. Sim. Se eu acho que vale a pena a minha mãe tentar resolver muitos dos traumas que tem, acho. Claro. Sim. E, acho que só, e, acho que ela, e acho que ela só tem a ganhar com isso. Mas e... não é muito estúdio. Há coisas específicas. A Catena está a dizer Sim, que não podemos E há, há coisas, que, e há coisas que a minha, minha mãe exigente. nunca vai poder No mudar. caso da tua mãe, por razões particulares, não se aplica. Mas imagina uma pessoa da idade da tua mãe ah. um, que tem uma, tem uma infância traumática por causa dos pais. Ou tem vários traços da personalidade. Cristalizados nessa pessoa uh, foram, foram provocados por causa de uma infância que é traumática no longo prazo, porque a pessoa fica com aquele trauma, mas é aquele trauma que não reconhece, por exemplo. Pá, uma relação, tem relação, os pais têm relações manipulativas, e o, uma pessoa com a idade da tua mãe, 53 anos, facilmente os pais já morreram. E parte do processo terapêutico e fez um luto um, grande, imagina, porque tinha uma relação ótima a seu ver com os pais. Mas que na verdade Sim. tinha coisas é por detrás que, é que se que não é É que estrutura a tua identidade. E depois tu, para, para trabalhares esse, esse aspecto psicoterapeuticamente, ou como quer que fosse, tens que denegrir a imagem que aquela pessoa tem das eu pessoas acho que mais pode queridas do mundo que já morreram. Mas eu acho é exatamente isso. A questão é, não é necessário para toda a gente... E principalmente, eu acho que faz parte dos, dos processos terapêuticos e, e acho que psicólogos e, e, uh, fal, muito, falarão muito melhor deste assunto que nós estamos, mas acho que também é importante nós estarmos a falar, mas que é, nem toda a gente vai precisar desconstruir todas as suas narrativas. Pois não. Bueno. Porque lá está, há, coisas, há traumas e, e, há, e há episódios que, que, que são tão fulcrais e, e, e que desestruturam, que devem ser uh, trabalhados e, e, e que podes uh, tentar desconstruir, porque há aí muita desestruturação que vai. Mas quando tu te tornas funcionante, tens uma narrativa que, que de alguma forma tu conseguiste uh, uh, que seja uh, convergente e... e Qualquer, se calhar qualquer pessoa que olha para ti percebe exatamente, ok, tu és assim, por isto, isto e isto, ok. Então vamos, em vez de estar aqui a desconstruir isto que está tão bem arrumado para ti nas suas gavetas, eu acho que é isso. Eu, eu uh, fui a algumas consultas com uma psicóloga que, que usava muito esta analogia: que é, vamos aqui arrumar as gavetas. Sim, Você para é que é que ias mexerem coisas que estão tipo. Sim, no, no meu caso fazia todo sentido ir lá e ir buscar isso. Tenho 25 anos, estava a tentar. Perceber-me, perceber de onde é que venho, perceber o que é que. Uma pessoa com o nível de organização que... da Catarina, uma metáfora sobre gavetas é ideal. <risos> Sim, não sei que, que não sei que, que idade tinhas quando foste a, a essa psicóloga. Foi há dois mas a anos. Ah, dois mas anos, a ok. É organizada para os três anos. Pois é, isso é que, se fosse só os quatro, eu diria que se calhar ainda no, esse sentido de organização ainda não tivesse tão não vincado. Existia, já, ainda é pior que eu pensava. <risos> os meus, meus peluches tinham que estar organizados e olharam. Para os outros, não podia. Bro, é <risos> não é? Não é? E vocês tiveram a conversa com a Inês que dava isso. Por exemplo, uma das coisas más quando estamos a falar de saúde mental, é, por exemplo, virarem-se para mim e dizer, ah, tens o CD. Oh, não, não, não, não, não, isso é, é, não. Sim, é? Mas isso é mas, mas mas isso. Mas não, porque eu sou funcionante, porque essas necessidades. Claramente eu tenho traços. Isto é um espectro mas, Eu estou muito mais próxima do espectro do que sem dúvida ao meu irmão. Mas... Depende, porque pode olha o, o tico de ruer coisas, meu? Ah, pois isso isso é. é. Um tico, isso é um tique. Não... Isso, é isso é um, isso é um vício mas eu, não... mas eu tenho traços claramente obsessivos e tenho traços de perfeccionismo e tudo mais. Mas consigo. Ou isso não não me... ah, São traços que não, não, não são características que perturbam o meu funcionamento normal. E daí não ser é uma isso. perturbação. É como é como eu. As minhas tangas. Yeah, sim, aí nós somos é muito parecidos. É, é, é que é que é sim, ativo. sim, sim. Transition: façam um like, subscrevam. Ah, não é não é cumprimentámos as pessoas. Cumprimentámos, estamos abrindo ao Castro, as pessoas consideram-se okay. cumprimentadas. Exatamente. Espero que tenham entrado. Exatamente. E o Castro, neste momento, é um de vocês. <risos> o nosso profeta <risos> desceu ao meio da massa. Eu quero fazer a transição para pegar aqui em dois pontos da conversa sobre a moralidade e sobre a geração para trazer o tema desta semana porque este episódio sai uma semana antes das eleições legislativas certo. certamente vão aquecer os temas políticos e li, este, uh, uh, um, li esta, esta semana uma, uma citação que... Uh, que já, cuja autoria já não me lembro, nem, acho, nem sei se concordo muito, mas dizia o seguinte: se tu não tens a certeza que a tua escolha política é moralmente melhor do que as outras, é porque ainda não, não, não definiste bem politicamente. Isso é doente, é? Isso, é, isso, isso é doença e é grave. E devia claro. ser, e devia tipo, essa pessoa devia estar mesmo. Um Deixa-me só é? trazer o tema de cruzamento e que é sobre a geração. Nós estamos, nós há aqui um conflito geracional na política Woke. é muito visto. Woke, exatamente. Exact, yeah. Os problemas o que deixa de ser oh, o oh, eu, eu acho que no momento em que tu começares a achar essa frase verdadeira é o momento em que mais uma vez partimos a sociedade em dois e tu não vais conseguir falar com o outro lado. Se tu achas que o teu lado é mais moral. Ex não exatamente. Como é que, é que vais é que... conseguir criar consenso. Vou dizer -te, eu não acho o meu lado mais moral. Eu acho que o meu lado tem uma moral e é mais correta no meu ponto de vista. Do teu ponto de vista. Eu, para, para não querer que os outros existam, tenho que os considerar a morais Não é necessariamente a mesma coisa. Vamos ver. Por exemplo, eu discordo... Uh... Da, da, da moralidade económica da iniciativa liberal vamos por assim, partido no qual até já votei mas eu discordo da moralidade económica da iniciativa liberal, nunca me filiaria na iniciativa liberal mas, mas eu, não, eu não acho que é imoral uh, a escolha de, de, que é a Esco, iniciativa quem? liberal mas ou a proposta eu nem acho social que a iniciativa liberal tem eu não, eu não acho sequer que haja alguma moralidade acho que simplesmente até a palavra moral uhum. é demasiado forte é demasiado uh, qualifica-te uma coisa que não é desses, não é para qualificar nesses parâmetros por te de uma discussão é muito é muito difícil se tu, tens, se tu achas que tens uma superioridade moral ainda que não aches os outros imorais uhum. vai ser muito difícil para ti discutir com alguém porque se tu tu estás na tua conduta moral como é que tu vais conseguir chegar a... a... a... Porque, porque politicamente eu não preciso de discutir a moral. Não é pois isso que não. tem acontecido? Não. Então, não mas mas não essa moral considerar? está vertida que... e refletida nas propostas e nas políticas. Aí é que está a diferença. É Sim. que é indiretamente. Tô... Sim, ok. Pronto. Por exemplo, privatização, não privatização. Estás a discutir moral, no fundo. Estás a discutir se existe um grupo de pessoas a quem é dado poder que pode gerir a coisa pública, que a coisa pública pode ser grande, dando mais poder e influência na tua sociedade uhum. sobre essas pessoas. Ou então dizes não, nós vamos deixar os seres humanos competirem entre si para fazer a melhor gestão dentro daquele que é o nosso padrão, uhum. o é financeiro, e sobreviver ou ter outro tipo de iniciativas. E por isso é que uhum. porque é que nós porque é que o, o mais consensual é educação, hum, saúde, justiça, por exemplo, não há propostas no sentido contrário sejam setores públicos hum. por causa disso mesmo porque é uma questão moral certo. a educação, a saúde, a justiça sim não sou... Eu... mas tipo a educação a saúde e a justiça faz muito lá está, tem essa parte da moralidade mas não... imagina tu não, tra... tu não tratas um paciente por questões políticas tu não julgas alguém quer dizer, julgas pessoas por questões políticas Sim. mas não, tu, ou, ou não devias educar ou não devias julgar as pessoas pelas suas ideologias políticas e devias apagar as questões políticas de muitos julgamentos porque é que tipo vais te, ao dizer essa frase estás a juntar a moralidade e a política isso é muito perigoso bro. mas eu nunca te dissociei assim, a moralidade da política há uma coisa que é diferente quer que é um conceito interessante Desculpa, para trazer aqui, vocês digam a vossa acessão. Que é ética. Certo. Ah, é uma questão diferente. Por exemplo, embora a lei, porque, porque é contextual, uh, verse sobre a moralidade, Sim. Uh, a ética está de antemão. mais difícil de... De... São, são princípios, princípios mais estáveis Exatamente. e absu, absu, não é propriamente absolutos são mas mais a... é uma é, é, é, são mais é, em relação a princípios e a moralidade tem mais a ver com uma conduta digamos estais. assim O que é o, que é, o que não é ético é imoral Oi. por definição porque toda a gente concorda que aquilo seja S Sim mas a, a, eu, eu percebi a tua ideia em estarmos a, a falar de moral o que para mim me faz conf... e, e, e não e, claro que que, que há, que há, que há uh, pod... tu poderás dar essa conotação podes agora ajuda-te a em alguma coisa ter esta ideia de superioridade moral eu acho que não te ajuda absolutamente Nada Calma, calma Mas o, a, a, a, a citação que eu disse Eu não a vou defender até porque Sim. provavelmente Parafraseei, não citei a, cita, a ideia da citação que eu disse É uh, E como eu disse no início Eu não sei se concordo, portanto também Sim. não sei se discordo Que é Se tu definires bem Se tu conheceres bem o universo Das possibilidades políticas que existem uhum. Que esta medida uh, Tem determinada repercussão uhum. E esta só outra. isso já é muito inatingível. Sim, mas eu, o que interessa é se tu chegaste ao, ao teu processo ao final do teu processo político. Aquilo não é. Não é só, mas processo. Processo. Oh, mas, mas... Calma, esta citação esta eu não a interpretei, por acaso Sim. estava numa página que passando-a, queria fazer com que, hum. se, com, que se, com que fosse interpretada assim, mas eu, a citação no, no abstrato, no descontextualizado, não me indica a. Hum, esta é a maneira de nos vivermos vivemos enquanto seres políticos hum. eu, eu, eu eu acho que lá está nós ouvimos esta frase ouvimos uma sim, vez é mas sequer é, refletimos sobre ela isso agora a questão e o que eu, eu ouvi logo, logo a insultar sim a tua a tua a tua maneira de... a tua maneira tu não ao fim da tua jornada política Tu então, nunca podes dar a tua opinião. A tua jornada. Não, não. Tu podes chamar sempre a tua opinião. Mas eu acho, eu não, acho que um o risco é exatamente esse. Porque que então, a, as coisas mudam, bro. O que tu pensas Sim. hoje não vais pensar daqui a 10 anos. Ou, ou és uma pessoa muito, muito ou então fixada o teu nas tuas é ideias. Em exatamente. Ah. Ah. Em Portugal e em muitos países não. Tu, adaptas, não é, tu bro. não é em Portugal. As, as mudam, eu Vejo que estão a ficar muito exaltados. Porque acho que. Acho que <risos> tu, tu não podes, tipo. Ah, tu... Não há o fim de um, de um político. Não há o fim de um pensador... Repara, é. mas... Eu vou dizer até assim. Uh, eu tenho a certeza absoluta que as ideias que eu tenho hum. relativamente à política vão mudar muito ao longo da minha vida. Pois vamos. Tenho quase a certeza... Que as tuas questões morais não. Que as minhas questões morais não. Quase. Também podem mudar. Ok, podem mudar. Ou seja, com o nível de, afina, de, de afinação política, hum. eu posso achar daqui a uns tempos que faz mais sentido algo porque acho que os resultados vão ser diferentes. Mas eu espero que não vejas okay. que estás no final da tua construção política. No, no sentido em que eu interpretei aquela frase, eu sinto que estou perto. Mas posso dar-te um exemplo? Podes? Eu, eu, eu estava a pensar isto. Depois do, do, do debate em que tiveram os nove uh, líderes do partido com a sede a parlamentar. E uh, e tinha a ver com a, com a proposta do da iniciativa liberal de o, o rendimento, o, o imposto IRS único a 15%. Eu durante imenso tempo. Flat rate. Eu durante imenso tempo achei isso absolutamente até imoral, se tu quiseres. Uhum. Ou, aquilo fazia muita confusão. Eu acredito no. no ou, Uh, quando olhava para as coisas olhava para as coisas de uma forma a promover a equidade uh, lembro-me sempre do diagrama das caixinhas, não é? em que, tu ah, não, tem que as pessoas têm, têm alturas diferentes a tentar olhar por cima de uma cerca, vão precisar de caixas diferentes, não é? Uhum. Uh, de graus diferentes e, e para mim fazia todo o sentido se há pessoas que possam dar mais que uh, deem mais Agora, quanto mais eu leio e estudo sobre... ou de, de, Pronto, me informo sobre literacia financeira... Deixa lá o síndrome de impostora. Estou a dizer. <risos> então, quanto mais te informas sobre literacia, literacia financeira... Literacia financeira. Não vou aqui citar nenhum livro. Quanto mais eu me informo sobre literacia financeira... Não foi tu agora. Poderias sim, sim. muito bem citar É sim. estudo. Pronto. Sei, estudo. Não, não informo. pronto Assumo. Estudo, pronto. Estudas, efetivamente. Exatamente. Mas eu percebo que... Uh, as pessoas que realmente podem dar mais não vão terem impostos não vão ter em rendimento não é o rendimento dos indivíduos como é que o, uh, o, os tipos do Bezos e o, e, o, e o mesmo Bill Gates e o Musk têm aqueles rendimentos astronómicos e não pagam muito de, de, de IRS aquilo, aquilo não é rendimento de, do indivíduo ou seja, há sempre um subterfúgio legal que, os permite fugir que lhes primeiro. permite fazer isso e o que é que acontece e nesse... nos escalões progressivos acontece isso e qualquer pessoa que comece a ver a tabela de IRS vê isso, que é quem é que está realmente a ser comido não é aquelas pessoas que nós achamos que, que, que vão, vão pagar muito é a classe média, é aqueles ou sim. que trabalham dois empregos, trabalharam dois empregos juntas, dois ordenados, e já estão a pagar um, uh, é um, uma, uma percentagem num escalão quase no topo. É ridículo, é ridículo. Tu tens isso, tens imensas pessoas. Estás a falar do sistema atual. Sim. Do, da, do IRS. Mas... Ou seja, o, isto para concluir, uh, eu, durante imenso tempo, achei uma proposta de 15% sim. e estudando política e pensando politicamente, não é? E uhum. pronto, no meu caminho político, não é? cuidado, blá blá blá blá os impostos iam ser progressivos e tudo mais procurando até estudar outras coisas que vão fundamentar o meu pensamento político, mas não são necessariamente parte do caminho que uma pessoa tem que seguir, uhum. mudo a opinião e não mudo para dizer que o outro é melhor estou indecisa Ok ou seja, eu não tenho qualquer, neste momento até, superioridade moral. E até acho, quem acha que esta é melhor, eu não tenho a certeza se eu olho para dos outros da Como mesma forma. Priorizam. E é isso que eu acho. Era aquilo que eu estava a dizer. Se eu estiver no meu cantinho a dizer, olha, eu sei, uhum. eu acho que isto é o melhor... E, o outro, e, e, e como é que eu vou chegar ao outro? Como é que eu vou assumir a minha ignorância? Uhum. Até agora para que não sejas acusada de ser uma perigosa liberal, vamos ter que entrar em debate sobre o, o flat rate. <risos> isso é perigoso. Que eu eu neste momento estou muito confusa. Uma liberata Uma liberata Sou muito confusa, Olha. mas é, o que eu tenho a dizer em relação a isso uh, continuo a. Uh, Claro, podemos ir por aí. Vou, eu vou deixar aqui um parênteses, porque aqui a questão é moral, por exemplo, um, sobre, sobre, sobre o, o imposto do, dos ganhos sobre capital, que é o imposto que os bilionários, que as pessoas mais ricas acabam por, por pagar. Uh, naquela quantidade astronómica de dinheiro, por exemplo, o Elon Musk agora vai pagar impostos pela primeira vez para aí, em 5 anos e vai automaticamente tornar-se a pessoa que mais impostos pagou na história dos Estados Unidos, de uma vez só pronto, ainda assim aquilo é uh, justo comparativamente à contribuição que as outras pessoas fazem sobre o flat, tech, o flat rate porque a questão é há um conceito em economia que é o da utilidade marginal se eu tenho 5 euros, a utilidade marginal de 1 um euro, aquilo que eu posso fazer com aquele euro para, para mudar a minha vida, vai ser muito diferente da utilidade marginal da mesma quantidade, 1 um euro, para, o, para uma pessoa que tenha 5 mil. Sim. Mas não é só isso. 20% que é 1 um euro para 5, 20% de 5 mil não tem a mesma utilidade marginal que 20% para 5. Daí a progressividade do imposto na contribuição para a igualdade de oportunidades. Mas isso é uma questão, lá está, que está antes da política. O que é que nós queremos? Queremos uma sociedade com pelo menos igualdade de oportunidades. E agora, um, um problema, uma discussão muito grande sobre a igualdade. Pode haver igualdade de oportunidades, e falta também em português equality of outcomes. Ou seja, de resultados, a igualdade de resultados, que é nós chegamos ao final e temos que ver que toda a gente chegou ao mesmo sítio ou temos que garantir que as pessoas partem do mesmo sítio e depois chegam onde chegarem. Mas, mas, Não, mas, mas, isso é aquilo, mas isso é aquilo, para mim, e, e depois de ler o livro do Rui Tavares, consigo dizer que. Sou de esquerda, ou se tu quiseres, que me fez muito mais, clarificou um pouco o pensamento de esquerda e direita, foi muito essa ideia: que é, uhum. eu não quero só uma igualdade de oportunidades, porque isso de alguma forma, muito, muito simplificado a falar aqui, os Estados Unidos têm uma igualdade de oportunidades, se tu quiseres toda a gente nasce lá, pronto. Não, até... não, não tem, não, não tem. tem, porque depois não é concretizado. Sim. A questão é exatamente essa. Ah, mas, mas, mas teoria, muita gente que teoria, advoga teoria, sobre um, um, um, um sistema liberal vai-te dizer que toda a gente tem uma igualdade de oportunidades eu não acho, eu acho que toda a gente deve ter ou devemos, ou devemos procurar uma sociedade que caminhe para toda a gente ter resultados é o donut a hum. economia é o donut, ou seja, ninguém deve estar uh, no é o, o donut ou seja, o, há um buraco no meio em que ninguém deve estar lá em que ninguém deve estar aí, ou seja, é um resultado. Eu não quero que ninguém viva na pobreza. Certo. Ponto final, não quero. Essas pessoas podem ter as mesmas, uh, oportun... ter, ter as mesmas oportunidades de mim, uh, que eu. Mas eu vou preocupar e vou fazer políticas para que estas pessoas não estejam na que pobreza um, um, que, não, um que tenham mínimo. condições de vida que tenham uma, uma boa casa que tenham uh, segurança alimentar que diz a palavra dignidade e já passaste a perigosa bloquista <risos> não, não, não vamos fugir de todas não, de todo, vamos lá de todo, de todo, de todo cada, cada vez mais cada vez mais me afasto do bloco de esquerda porquê? porquê? porque acho que estão uh, muito presos a uma ideologia e a uma solução aquilo que nós estávamos a falar um pouco é quase como se tu achares que a tua ideologia política está associada a uma moralidade e às tuas soluções uhum. então tu só podes lutar pelas tuas soluções e, se por acaso há um dia em que tu estás a, ler, a estudar sobre outra coisa e lês que há uma coisa que contraria absolutamente, como eu acho que foi o caso do Rui Tavares. Agora estou aqui a, Sim. a, a, a, o tipo a inventar. Livro é um, um guia esquerda-direita ou um guia, guia prático Sim. para o século XXI? Sim, certo? mas nem é isso. Eu, o, o, o Rui Tavares sai do bloco de esquerda, não é? Uhum. Eu acho, e, e agora chega com um livro que tem um pensamento muito uh, estudado. Uhum. É o é, é, é, é único a discutir verdadeiramente propostas políticas em que, que não são as mesmas recicladas de 1980, a 1990. É, é uma pessoa que anda a estudar o que é que está a sair, o que é que está a fundamentar o pensamento do século XXI e de 2020, 2021, 2022. Uhum. E eu acho que, que há aí uma cisão enorme com o bloco de esquerda porque é um partido que. Até tinha as ideias bem, mas assumiu que à ideologia que eles têm e que defendem, há uma única solução. Seja ela lutar pelo salário mínimo, seja ela lutar pela exclusividade de profissionais no Serviço Nacional de Saúde, e isso tudo, dando o exemplo que é aquele que eu estudei mais, isso é asneira. Porque já se viu em imensos países e basta estudar sobre retenção de profissionais nos sistemas de saúde para saber que uma exclusividade no, no, nos serviços não adianta de nada. Porque as pessoas saem mais depressa. Ponto final. Ou se tu quiseres falar de uh, retenção rural e quiseres dar incentivos económicos, já, já, já se viu em muitos países que só dar incentivos económicos não resulta. Se não tiveres as condições para as pessoas estarem lá e, e quererem estar lá, e desenvolver de facto o, o, o rural, não resulta. Ou seja, cada vez que eu estudei mais uh, fora da caixa da política, se tu quiseres, e das soluções políticas que nós vemos nos debates, cada vez mais percebi que à cartilha ideológica se juntou uma solução, essa solução para essas pessoas é a única forma de fazer política, uhum. e portanto vão usar essas bandeiras até ao final da sua carreira política, quer haja evidência que resultam ou não. Concordo. E título Roast ao Bloco de Esquerda. <risos> e tu Beto? Não, eu não podia pôr as coisas melhor. Não, mas sobre, sobre o teu posicionamento político, a Catarina não evidenciou dela? Quer dizer, tu fez aqui um grande elogio ao livro. Ah pá, eu vou-te ser muito sincero. No início, ia começar a acompanhar hum. todos, os debates todos. Perdi a paciência, para é o terceiro. É fácil perder a paciência. Não me dá, não dá, não dá. Vê não não o, o, o, o Ricardo Araújo Pereira. Não, não, eu nem, nem o Ricardo Araújo. Tipo, tudo, tudo relacionado com os debates. Para eu acho mal. Não, não acho mal. Acho, acho que não é a melhor solução. Não, eu acho Não É queres ver os debates, vê o Ricardo Araújo. Não, eu não, não, não, não, não, não, não, não, não acho não, isso. É, mas é, eu acho que pode principalmente... fazer... Eu não estava a dizer... Ele não te vai... Não, ele não, não queres vai... ver os debates, vê o nuance. Exato. Olha, não, eu acho que o Ricardo Araújo Pereira não te vai dar... Uh, o um pensamento bom. político, mas se calhar vai-te fazer olhar para os debates de uma forma de. Vai ridicularizar aquilo. O, o, o Ricardo Araújo Pereira descredibiliza por completo a existência de debate. Como se, ele já não se descredibilizasse assim. Exatamente. exatamente. <risos> Eu só gostava de dizer que não houve qualquer edição naquilo né, que ele fez com, entre o, o CDS e o Chega. Não houve qualquer edição. <risos> ele não teve trabalho nenhum. Bueno. <risos> Nem sequer a fazer piadas. Ele só mostrou <risos> clipes. Mas, ó, Mas pronto. Então, já, já, que é que, é força, força. já começa a estar a abster da pergunta. Eu tenho aqui uma questão a colocar. Sobre a moralidade e a política, não. etc. Igualdade de oportunidades, que nós aqui os três concordamos que é. Uh, que é uma característica positiva e necessária para, para a prossecução da nossa visão política: certo. igualdade de oportunidades. Ok? Hum. Se eu nascer em Vale de Câmara, se eu tivesse nascido em Vale de Câmara, teria muito menos hipóteses uh, de se profissional profissionalmente, uh, teria menos condições de vida uh, económica, teria menos contacto, menos educação, provavelmente, do que tendo nascido. No Porto, há dois partidos, em particular em Portugal, que têm um discurso voltado para o interior. Aliás, há três. CDU? CDU é uma coligação. PCP? O PCP? PCP? Sim. Chega? E o CDS? Ah, sim, mas também... É... Ou seja... <risos> Estão terem mortos, bro. Não, não é... <risos> não, não, não. Mas Pô, não. não é futebol, Aqueles nem viu? sequer... Não é futebol, aqueles nem sequer a porcaria de um gráfico direito, tipo apelativo, sabem fazer. Yeah. Sim, É ridículo. Está mal. Tipo, uh... Tá, tá... Uh... <risos> não, mas é isso. Uh... Eu, por acaso, quando me estava a esquecer, estava-me a me esquecer do PCP, porque... porque o PCP tem uma implantação muito mais transversal, mas também tem discurso para o interior. Uh... E, e penso assim se nós temos um grande problema em Portugal que é a litoralidade e a urbanização Sim. na zona costeira pode ser muito importante uma política voltada para o interior um discurso voltado para o interior mas isso é algo que nós não consideramos que é porque somos urbanitas ou seja é legítimo uma pessoa que tenha esta preocupação? E nós devíamos ter, é o que eu estou a ligar, nós também devíamos ter mais do que temos, fazê-lo. Há formas indiretas. Tipo... Ah, não, acho que devíamos fazê-lo, mas acho que também é, nat é natural que tenhamos uma visão mais urbanista de, das coisas, da mesma forma que acho que as pessoas do interior vão ter uma visão muito mais pró própria delas do que nós. Ok. Claro que diferente, e mesmo o interior de Portugal é muito variado, mesmo dentro de si. Claro. E essas pessoas eu, vão ter eu... ligações diferentes. Tu tens de ter uma política para o interior. Claro que tens. É impossível. Mas acho que ter uma o teu irmão também é, não, não está um a chegar a isso. Nisso, tens, tens de colocar. Claro tens que, que colocar. tens Tens de cobrir há o outra... país inteiro. Não, não, há outra... ah. não há outra hipótese. Claro que qualquer. qualquer... Por exemplo. Sim. Olha, outro... agora outro roast. Não, não vai ser o mais pequeno. Mas o pano. Sim. Somos ecológicos, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Ok. E propostas a sério para... Não é só para Lisboa. Uh, ...perceber exatamente isso. Há imensas bandeiras e, e isso é isso que se fala nos debates. E eles, querem, eles dizem que introduzem temas novos à política. Eles introduziram os mesmos um pouco mais vigorosamente. Mas falarem de facto sobre como é que nós vamos melhorar uma rede de transportes públicos Que no interior é extremamente importante uh, Porque é a diferença entre ter as pessoas verdadeiramente isoladas ou não Eu hum. trabalhei um ano uh, em Évora E foi o ano em que eu me senti mais isolada Sempre e, e, mandar... Aliás, eu tentei estar um mês e meio sem carro pois foi. Ui, desesperava e estava em desespero, porque eu, para ir ao continente tentei, tentei... ao continente Évora, de Dévora, tipo, uma Aveiro. capital de distrito Exato. eu tinha que só havia um caminho em que demorava uma hora para ir ao continente, pronto, obviamente tinha um Pingo Doce, é verdade. Não estou não a dizer, mas para ir a um, a um supermercado um pouco maior, eu não tinha outra hipótese que não ir de carro, porque ir a pé, nem sequer era, com... era, era, era fazer sentido. Uh, tinha que passar em viadutos e, e, e estradas uh, para carros, sem oh. passeio. Pá, não, não Mas olha, nem precisas de ir tão, tão longe, Sim. por assim dizer. Mas tão longe é uma capital de distrito. Não, é. é isso que eu estou a dizer. E há outra capital de distrito, bem mais considerada, na qual eu e tu já residimos, que tenho mesmo... <risos> Sim. Exatamente oh, está bem, está bem, está bem, está bem, bem. Tá bem, tá bem. Não, não, não, é e que supostamente... Não. Mas é, é, é as ineficiências de... Não, mas de Portugal, vários isso... Dias. Sim. Eu e Catarina vivemos em Coimbra. Ok, ambos, a cadeirinha... Coimbra, nesta... Coimbra também, é de andar de autocarro em Coimbra, isso é horrível, meu. É péssimo. Pô, é isso, meu. é Coimbra. Agora, é é é imagina-se, os autocarros normalmente têm um sentido e o outro. Aqueles não andam à roda. É, Sim. espera, assim, é, Pera, mas a parte pior é que não só andam à roda, como, mais uma vez, e isto é aquilo que eu estou a tentar relatar, que é, andam à roda, tudo bem. Vamos ignorar esse problema. A maior parte dos estudantes da Universidade de Coimbra são deslocados. Ou seja, depois vão fazer o transporte com comboios. Nem sequer há a tentativa de haver coordenação é impor, entre tipo, os comboios a, a Universidade e o autocarro. Foi... Se tu chegares ao domingo às 8 da noite, a se calhar é um lobby de taxistas. Porque tu tens filas de táxis enormes. Claro. E filas de pessoas à espera de táxi por causa daquilo. Agora vamos a outro problema. E, e, e o que é que em Coimbra também existe? O maior hospital uh, da região centro. Não sei que isso. serve uma data de sítios à volta, terrinhas e tudo mais. O que é que acontece às pessoas que não têm carro? Ou que não têm dinheiro para ir eu, de carro? É, é, Comboio, chegam lá e têm um autocarro. Achas não, que é um por táxi. acaso aquele circular. A não, A pessoa não tem o dinheiro. Não, vai, vai a Coimbra e é mesmo complicado. -me. Imagina, imagina isso. É mesmo, me, mesmo complicado. -me. Me alada, me alada, de me a sorte é que a minha avó sempre teve o carrinho. é tens... A ah, Agda é mais longe, ah, eu eu ver, é... A é mais longe que a minha alhada. Eu também vou sentir. Por se se... que é que você já senti isso. na palma? pele? Exato. Tu tens a consulta às 9 da manhã. Sais de, tu vais às 8. apanhar às oito? Muito mais Não, rápido. não, mais de carro. Não, é, não tens, carro, não tens de outra 8. forma. Vais arranjar o autocarro, o que é que seja. Chegas, chegas a Coimbra e o autocarro vem te dar meia volta à cidade quando podia fazer isto. Subir uma rua. É ridículo. Opa, mas eu também, assim. Pronto, e agora já me exaltei. Tem que aqui se gastar gasolina. Um Portanto, é isto. <risos> Pois, é isso, percebe? Num país, com os impostos, com, com, com o investidor mais caro da Europa. Tem que ser esta a gasolina, bro. A questão é exatamente essa. Tu começas é a olhar. Quê? Para quê? Eu quero uma política interior. Eu quero uma política que realmente veja coisas. Porque é isso. E eu ouço, Ou que veja preocupações também da população do interior. Porque eu... Eu tenho só, uma até, Sou contra as touradas e, e, é. e, e gosto que o pano diga isso. E procuro defender os animais e tudo mais. Mas, ah, mas isso é claramente... E as pessoas que atacam o pano, As pessoas até têm um eu, tipo, eu tenho eu um, assim. que <risos> são, que, tipo, É um partido de urbanoides... É um sim. partido de urbanoides... A sério! Tipo, não, há, não há ali nada... É, no discurso... No, não não li o programa... Uh, uh, uh, por extenso... Uh, para saber se, se lá não há... Mas, mas se eles querem dizer que estão a introduzir temas à política... Todos, Mas também é assim, quantas pessoas é que vão ler os programas que está, Por isso é que eu acho que se querem -se introduzir a três programas à política, não, estão não é, não é com só isso. nos programas, tem que ser nos debates, tem que ser na que campanha. Para além de nós, já sabemos que eles defendem isso. E as ecovias e essas coisas que dizem é são para Lisboa. É tudo, é tudo é tudo é tudo é tudo é que tudo. nem sequer, é que nem esquer é tudo <risos> é sempre é não vale a pena é... vamos pôr os carros não, velhos é... a não poder isso... andar na cidade onde é que isso, isso... só fica isso, no... Em Lisboa, em Lisboa. podia estar é, no Porto é tudo também tudo. mas não é só em Lisboa <risos> Sim, porque não vais pôr ciclovias no Porto não é ninguém no é ah, Porto é... também não vale a pena é o Porto é o que temos. Pá. mas olha a minha proposta era completamente distinta e nem, nem se refere bem às cidades Escutem o que eu digo, ok? Porque isto pode ser uma previsão tremendamente falhada, pode ser uma cena muito iluminada daqui a, a vários anos. Portugal. Tem aldeias, aldeolas por todo o lado, correto? Okay, tipo, era isso, é mesmo bilarejo de estrada. É tipo três areijo. casas à beira de uma, de, uma, de uma autoestrada. Certo, pronto. Por causa das características que, que o nosso país desenvolveu. Como sabemos, muitos desses locais estão praticamente abandonados. Estão um mato desbravado mesmo. E não têm... Ah, pá, ou estão a ficar, ou só a usar a residir em pessoas idosas, por exemplo. E não conseguem reter jovens, ficar mais oportunidades nas cidades. Isso é uma dinâmica perniciosa que afeta todo o interior. Lá está. Uh, e em particular, a zona, mais, a zona mais rural. Eu acho que, a ser pragmático, deixaríamos, obviamente... Uh, as pessoas viver a sua vida e sem ser sem, tirado lá sem, para fora, sim, sem, sem romper com nada de, de, da existência daquelas pessoas. Mas hum. em vez de estarmos a preservar algum património, para que não é cultural, que não é nada, é só um lugarejo que lá está, extinguir várias localidades, abrir manchas de, de parque natural, por exemplo, e etc. Como é que essas terras estão um problema, Mas tens um problema, pois. O problema em Portugal é outra coisa. pronto quer ver o ministro... Do e depois do, a herança do, do, do, do, Zé, do é. Zé Priminho. E tipo, aí aqueles... é uma casa de férias mesmo mefista, que há uns anos aqu... que nunca fica, e, mas está lá terreno. E aqueles três metros quadrados que estão lá no meio do terreno, que já foram divididos pelas últimas sete gerações, então há um gajo que nem, tem, nem sequer de estrada tem para o terreno. Pois. Porque é do, é, é do, do, do, do, do tio em terceiro grau. E, e... É verdade, é verdade. É? É verdade. Pronto. Isso é um problema de loteamento, mas uma política que permitisse abrir grande parte de Portugal como espaço verde, e assim até acabava, por exemplo, nós agora temos um grande problema com uh, a exploração do lítio em várias zonas. Hum porque é um atentado ambiental, porque é um atentado paisagístico, porque nas, zon nas zonas protegidas nem sequer se põe, Mas podíamos alargar e fazer outras zonas protegidas, protegidas e fazer exploração mineira, na algumas, e tornar outras Ou zonas Ou plantar protegidas. coisas. Plantar, sim, podes fazer uma série de coisas. <risos> e grande parte destes problemas ah. não são tão relevantes. Ou não? E eu, eu tive esta ideia inicialmente na Austrália. Quando nós passávamos em estradas de centenas de quilómetros sem ver uma única seta a dizer esta terriola para aqui esta terriola para ali. Epá, eu tenho sempre, eu penso sempre em algo semelhante quando vou, quando vou na A1. ou não quando vou para Algarve quando vais para Algarve quando vês planícies e planícies sem nada, e vazia sem planta, nada. Ah, mas há lá uma aldeiazita atrás daquele oh, mundo Ah, não de importa, meia. mas podia estar a ser tudo aproveitado ainda por cima à beira da autostrada é tão... Tipo, depois preciso... uma... pois, em termos, por exemplo, de custos de manutenção, há grandes custos de manutenção de zona de estamos só terminando uh, hum. mas, mas custos de manutenção de estradas, etc, pá, havia essas coisas que podias simplesmente desativar Algumas coisas removias ao longo do tempo. Isto é uma coisa para se arrepender. Né? Tipo, olha, aldeia... Fazer assim um plano. Ok, vivem três pessoas de 84 anos ali no lugar da de... Andorinha. Sim. Ok. Olha, já não vive ninguém no lugar da Andorinha. As três pessoas foram viver para lá. Ao longo do tempo. deixa Ninguém se muda para aqui. Isto agora é zona protegida, etc. Não se constrói aqui. Vais tirando, tiras... Pá, tiras a estrada, tiras a aldeia assim e fazes assim um plano longo curso. Ah, está novo. E sim, isto sim, eu não estou a propor isto. Fazer isto numa legislatura. Ok. Estás a, pensar. Tu estás a pensar ainda mais à frente do é que eu que disse, que ele... Vocês registem isto Sim. Porque pode ser uma previsão Eu, eu, eu, eu gostava Que isso de alguma um... forma um do território. Olha, uma, uma coisa que também não é muito discutir É exatamente a, a, a ideia a, de uma... <risos> a ideia de uma ah, ah, Eu acho que há construções lá Que se calhar durou muito menos Do que algumas casas No Alentejo <risos> construídas Há 100 anos oh, <risos> Essas foram feitas <risos> há... por homens trabalhando Trabalhadores, meu. ali debaixo de sol vai brincar é. mas uh, eu estava a dizer que eu gostava de de, de de alguma forma ver ver ver isso acontecer mas eu de alguma forma eu acho que isso terá de acontecer com eu não sou não estou a dizer com isso aliás nunca pensei muito sobre isto numa regionalização uhum. uh, vou completamente uh, definida, regiões autónomas ou isso todo não. Mas, teres uma noção territorial de regiões e saberes aproveitar a tua região e poderes haver alguma gestão de, desse espaço, não é? Do espaço comum, exatamente, de tentar desenvolver o, o tecido empresarial. A, a ligação é quase como tu, tu olhas para, dando outra vez o exemplo de Ever pronto, estive lá a viver Estou, tu olhas para uh, há uma nacional, que acho que é 114 ou qualquer coisa, que faz ali uh, uma data de, de aldeias e aldeias relevantes, estamos a falar tipo, de aldeias, nós ouvimos o nome aldeias, cidades, vilas portanto, arraiolos, mas que passa pelas ilhas as tais coisas de estrada uh, e depois mais uma entre elas as duas portanto, é um pouco aquilo que tu estás a dizer e se, se, tu só vais conseguir tu tens a Câmara Municipal e depois tens um vazio uhum. até chegar ao governo e, e, eu, e eu comecei muito a pensar sobre isso que é, tu só vais conseguir, por exemplo um plano verdadeiramente integrado de uma regra o que é muito importante lá o que é, lá não, não, não há táxis a fazer uh, uh, estas distâncias estamos a falar de 40 km às vezes Oi? não é? Então o que é que acontece? O, o porque é que ai, os, os, os, os idosos uh, fazem, a câmara também não porque a câmara tem limites o que, é que, o que é que é um dos trabalhos mais importantes dos bombeiros no Alentejo? É andar a, a, a levar as pessoas às consultas no, no hospital. E as pessoas que têm que pagar uma, uma, uma cota de sócio elevada para poderem ter acesso a cuidados de saúde. Por causa Sim. disto. Só, tu só vais conseguir que estas pessoas não estejam isoladas em cidades grandes, como Arreolos, e uh, que tenham acesso a cuidados de saúde diferenciados Grande como, uh, quem, diz, né? sim, grande, como quem diz Sim, é relativamente às aldeias s que nós estamos a falar Sim, sim, é? é enorme uh, ou, Mas pronto, reguengos Tu tens ali uma data de uh, cidades A pedra da Raioles é que tu vais na história agora não há parte É que tu vais na a história olha está aqui a é pronto e, e, e estás a ver tudo da Raioles Não, ao <risos> outro <risos> <risos> lado do mundo Mas está <risos> ali, está a é. Mas pronto, tens ali uma data de, de, de cidades assim, não é? E que se tu não tiveres realmente um plano regional e o, uma integração entre câmaras municipais que tu digas, olha, vamos fazer uns transportes públicos uhum. para que tu faças uns, uns carrinhos. E isso, por exemplo, eu vi isso isso existe em França. Por exemplo, na zona do, lá dos Alpes uh, franceses, uh, em que tu tens o, uh, uh, diversas cidades ali de montanha. E os miúdos, há tipo duas ou três escolas... E, e, então, tipo, e depois há, há, há viajantes a passear lá e, e há, há pessoas simplesmente que fazem a sua vida. Há tipo uma estação de comboios, não é? E, uh, e depois há o autocarro que leva as pessoas aos terrelos e as pessoas que moram assim no meio das terras também deixam lá a porta. eu acho que isso tem que existir, mas isso não pode existir com a, a, o nosso ordenamento atual. De, de governação. Sim, eu concordo completamente com Eu sou muito a favor da regionalização, concordo contigo. Mas eu acho que em termos pragmáticos, e aqui volta um ponto. Eu acho sempre que estou a ser pragmático, não é? Quando na verdade sou um, um idílico. Um, volta um ponto que discuti com o André e com o Piflas em hum. Lisboa, já em setembro. Uh, que é, eu acho que tendo em conta a nossa ligação cultural e de muitos países e de grande parte da população de muitos países com exceção talvez dos das 40 milhões de pessoas que vivem em Tóquio hum. uh, a ligação ao carro a possibilidade de ir diretamente do ponto A ao ponto B em transporte próprio, privado e esta crescente automização eu acho que vai chegar mais, mais rápido que quer que é dinheiro melhor investido vais ter um retorno mais rapidamente na promoção uh, da mobilidade elétrica, obviamente, mas da promoção da... Um, olha, falta-me o um nome. Da, da self-driving self cars. Ah. Pronto, falta um nome. Pronto. Da, da, condiço, da carro condução... Automático. Carro autónomo. Certo, ah. Da condução autónoma. Um, que vai, vai permitir resolver muitos desses problemas. Tipo um sistema de Ubers automático que... Sabe vai que ser tão lindo assim, só dizer. o automático um bocadinho, tipo, tu pedes o teu e depois ele está a passar e vai e calcula este, vai para aqui e depois vai assim não tem que estar lá o, o condutor a aceitar pronto. e depois eliminam-se problemas de trânsito e etc, de qualquer modo a conseguir essa solução, acho que vai chegar mais rápido essa solução tecnológica por aquilo que tem vindo a ser desenvolvido do que essa solução política ou estratégica de coordenação e, e de sofrer as necessidades de todas ah, as pessoas é... através do planeta eu plano também humano. acho que sim que a autonomia da pessoa, a independência da pessoa em, tipo, pegar num carro e é demasiado forte não, e prevalente. O problema da... Eu, eu acho que eu acharia isso até este ano, uhum. até perceber exatamente a dimensão das pessoas que não têm carro, que não têm dinheiro para ter carro, que não têm carta. Mas uh, isto e... para o infinito. E estou a falar de condição autónoma. As pessoas não têm que ter car... sim, carro a questão, nem sim. carta. É, eu não tem. Tenho... É questão... Há um eu, sistema eu, de carros eu da acho, cidade. Eu, aquilo, aquilo que eu vi, tu tens imensa gente a usar carreira. E tu tens. Imen... Eu acho que simplesmente tem a ver com a nossa percepção. Não, não. Sim, um carro. Sim. Mas é não. Não, porque está É exatamente. É a quantidade de pessoas que têm o cartão de sócio do, dos bombeiros ou que têm lá. Uh, Mas o uh, teu irmão não está a dizer é... nada para invalidar isso. Não, é. não tem tu? que deixar de existir. Eu não estou Sim. a dizer que tem que deixar de existir. Eu estou a dizer que temos que melhorar, ao sempre, o que existe em, a nível o o eu, da oferta vai ser mais difícil as pessoas abandonarem o que Eu estou a, a, a questionar, é um pouco a tua premissa da qual tu partiste, que é. A, a, a nossa população e o seu, a, a sua necessidade do transporte próprio e, não, não, não é necessidade, e... é amor Sim, eu sei Eu o não que sei que eu qual, acho... é, qual é que é o número agora para Portugal Catarina, mas o, o, é o, o rácio, o rácio de, de carros por habitante em Portugal está perto de um Eu admito Sim, isto mano, mas, Eu admito mas, isto mas, e mas, mas, mas, há muita gente que, que tem quatro há imensa Sim. gente que tem zero Mas as pessoas mas que tu têm tu zero muitas mas vezes Mas tu, tu, tu vives numa, numa cidade como a maior parte do litoral Sim. e à exceção do Porto e de Lisboa, que mesmo assim tu, olha, lembra do, do meu er... tô... trágico erro em ter me lembrado de ir a Matosinhos de metro mas, não é, mas é o que eu estou a dizer Katerina. os custos que isso tem o tempo que demora, o planeamento uh. que existe e repara, tu estás a falar de um problema de, de uns pontos mais desenvolvidos de Portugal em que tu de, pegas num carro e estás lá em 12 minutos com o trânsito moderado e demoras é, 50 minutos de metro Sim. Certo? eu demoro 9 minutos de carro de casa até ao trabalho e posso fazê-lo a qualquer hora do dia na hora de ponta demoro 17 minutos de autocarro, no mínimo a contar que eu saio de casa e todos assim os que dias, chega à paragem, aparece autocarro e e, e vou e, e, e há trânsito moderado, vai nem vou pedir zero trânsito porque isso teria que ser demoro no mínimo 40 minutos é verdade, será que não é hora e 20 Mas a verdade é esta sim, versus 9 17 num dia e não 9. é só isso bro. E as pessoas têm amor ao carro. E tipo, é, é uma, há uma mas, relação de mas, mas se tu tiveres tipo, um conforto. Eu, eu não... Podias-me dizer assim: eu tinha um autocarro, não tenho. Sim. Não tenho. Eu tinha um autocarro. Mas podiam-me dizer assim: que tinha um autocarro daqui que me deixasse em casa. Posso ter certeza que eu vinha de carro na meu, só pela liberdade de chegar aqui às horas que eu quiser. Às horas que vão estão nos horários também Às horas... mas horas mas isso mas mas a questão é O que tu vês é em cidades em que os transportes públicos funcionam bem não... as pessoas perdem o amor não é que não, não perdem totalmente o amor ao carro não quer dizer que não tenham essa uh, conversa, mas tu tens muito menos essa essa necessidade Claro nós temos não que é? imagina. e por exemplo olha eu, eu gosto mesmo de conduzir e, e, e, e, e gosto de estar mas o meu carro Estava parado em Évora a maior parte do tempo. Está oh, bem. Também é diferente. Estava bem parado. Tu fazias para bem ir. a tua vida a pé. Ou não? A não ser para ir ao Para ir às compras, claro que não. Mas okay. isso é e até e para trazer para... as coisas. Um há, uma parte, há uma parte muito importante do carro que, que agora me lembrei que nem estava a considerar. Um, e, que, e, e pelo qual passei quando, quando mudei para Coimbra inicialmente. Porque é que eu tinha carro fundamental. Porque queria transportar pertences próprios. Também, e às vezes também, também. Também. Eu, eu, eu, eu preciso... Os, o carro car é o seu segundo armário. Mas a proposta é, que, é que, que eu estou que a dar tá é, é caixa. É mais ou menos isso. É caixa? O que eu estou a dizer? Sim, é car tá nos E apaga isso. Eu não preciso de um carro próprio. Meu, sempre. Pronto, para andar com as tu Eu tenho a filha coisas. Não, Eu tenho sempre sem coisas no carro, é ridículo. Mas é isso. Para ter pertences... No caso... Uh, uh, tendo tendo roupa para pessoas que têm roupa de treino ou fazem quatro ou cinco coisas têm um instrumento uma pessoa de vila eu já é uma pessoa de vilão, já, já, pessoa de vilão um selo no metro sim não, já aposto as que, já, aposto, aposto que há pessoas que o fazem sim. Ah, ah, e bastantes tá, tá, bastante não. coitado duas costas aí ficar passado três anos <risos> ah, bem, é, é tudo incómodo transportar e o e, e o transporte individualizado Dá mais conforto a esse nível, é o que eu estou a dizer. Podia pôr o vilão é. na mala. Se calhar nunca havia, mas... Dá... Mas ajeitaria, ajeitaria eu acho, eu acho que estes temas uhum. são, de facto, eu acho que tu acabaste de dar o um argumento para eu dizer que se, quer, se queremos formar o nosso pensamento político não vale a pena estar a ver os debates todos de razão. Basta Essa, ouvir Basta não, começar não. a ouvir podcasts como um nuance. Ah, okay. e não deixar o é nuance é ver o nuance nunca lá é o um nuance <risos> nem que seja para discordar com é verdade, o nosso é e insultar nos comentários e discordar nos comentários e, e fazer as suas propostas mesmo. sim ok ok bom plug, bom plug deixem like para isto <risos> obviamente, adicionem os favoritos no Spotify, se a toda façam o que puderem existe uma possibilidade que é de que vocês recebam sempre, sempre o, o, o vídeo no, YouTube, no caso do YouTube na, na vossa, Nas vossas sugestões Mas no, não tenham subscrição ativa Façam isso E deixe o sininho e o sininho. sininho é, que é boa, Ei, Nunca importante. pensei que ia dizer isto na vida deixe Sininho <risos> Ai que dor Lembraste-te do Lembraste de Peter Pá? Não, é quando vi aos youtubers a dizer Diz-me, Catarina Tinhas alguém aí na ponta da língua? Não, ia-te perguntar se tu tinhas pensado para eu dizer uh, às duas pessoas que comentaram. Houve uma que deixou, apagou o comentário, mas a outra não. Sobre a tua desilusão com as Nações Unidas? Sim, podemos lá ir. É uma forma diferente de regionalização. Não, não eu não acho que tem <risos> é, isso. É regionalização <risos> com regionalização? Não, tem, tem a ver um pouco com a política. Então explica não, não necessariamente, pronto. Um, não... Okay. Então, dando algum contexto, eu participei em algumas uh, reuniões da, das Nações Unidas, nomeadamente naquilo que era uh, as de saúde, portanto, uma reunião mundial de recursos humanos para a saúde, ou uh, o, os comitês da, da OMS, da Organização Mundial de Saúde, e aquilo, a, a razão, e eu acho que até a transição é interessante neste, neste sentido, que é, sem dúvida, a discussão política é sobre os temas certos. Ou não os temas certos. ou, ou São os temas que, não, que, que as pessoas querem discutir e encontras as pessoas que, que, que, que está, estão a discutir e, e eu acho que acaba por haver um, um universo paralelo, de alguma forma, porque tu come, começas exatamente a perceber que há pessoas que sabem muito e estudam estes temas e aquilo que eu estava a dizer, ah, isto resulta no, nos sistemas de saúde ou não, normalmente são trabalhos, que são ou iniciados ou liderados pela, pela, pelas Nações Unidas e, e pelos seus pelos seus ramos tu estiveste a trabalhar em, em, em que viste uhum. algum do trabalho que o Banco fazem Mundial boeda faz pode é? da coisa as Nações agências, agências, Unidas sim exatamente fazem, fazem coisa. imensa coisa e, e, é, e depois acho que cada uma das agências trabalha imenso e tu consegues reunir imensa informação e definir imensas estratégias qual é que é o problema acaba aí o impacto das Nações Unidas em, em muitos sentidos e às vezes é frustrante enquanto órgão enquanto organismo é quase muito semelhante ao do podcast que é recomendação, recomendação é uma soft law Sim. completa e depois há um problema maior que é, tu chegas a uma assembleia geral e tu achas que é aí que os problemas vão ser resolvidos e debatidos, estão lá os uh, governos mais importantes, não é? O Trump vai falar. O, uhum. no, no ano em que eu estive na, Assemble uh, na da Assembleia Geral, tu até gozaste comigo, porque foi o foi primeiro eu? ano em que a Assembleia Geral foi virtual. Ah, foi. Uh, <risos> e eu estava super entusiasmada. Com e tu assim, os... o foi era geral, era, é, calma então é não era aquela coisa que tu entras tinhas uma plataforma no, P, no PC sim ah oh, então tá era normal ah não, não, não era, era esse I não era Com o, o metaverse é uma antes, uma antes do metaverse é, é, é, é, é verdade, ah pois é essa, isso foi uma cena essa, incrível, é, incrível que tu tives é verdade, por isso, é verdade mas também não valorizo ele não valorizou as minhas coisas. porque é o metaverse eu não valorizo isso acho perigoso desculpa não não não Não, era uma que era muito mais simples que era só vídeos e isso foi aliás essa assembleia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 E depois, o momento mais alto daquela noite, e qualquer pessoa de saúde global. E, e eu tinha preparado um workshop antes com as delegações de, de jovens. Estou a tralar. Estou a Isto Não há nada que exista mais claro que isto. E há momentos em que isto é tão frustrante porque há decisões que não são tomadas. Por exemplo, ajuda, assistência humanitária, as, uh, algum tipo de ajuda mais Concreto e mais estável à Palestina. Sim, há várias Não existe, porque é vetada. Por uma questão única e exclusivamente política. E tu estás ali, e tu tens ali as melhores pessoas mais preparadas, as ONGs, e isso, se tiverem dois minutos para falar, já é muito. E depois tens os jogos de políticas e o que é que acontece? E, nesse, e esse ano até foi o ano em que o Trump decidiu, a meio da, da, da reunião, sair ah também tá percebo o homem retirar o financiamento peço desculpa mas percebo o homem não porque seja, a questão eu, é, é disso, <risos> claro que não para mas power Move, é tipo big Dick. exatamente energy. claro que é mas e a tipo, questão não é essa a, a questão é não é... tu, tu criaste a brincar, não porque, ele, atenção, sim, sim. porque ele eu estou brincando a ele define a discussão o problema é exatamente Exato. esse. Ah, é? De estes tipos ah, este, os ah, Estados Unidos okay. e a China definem esta discussão o Trump não estava a gostar do OMS porque estava a contrariar a retórica dele ah sim certo certo o Tu, e tu vês muito isso a acontecer, que é... E tu, tu viste isso na pandemia inteira. Tu tinhas o Tedros, o diretor-geral da OMS, que ia lá e falava, e depois falava ao expert, e diziam como é que deveria ser e tudo mais. Mas tinham que estar lá, em bicos de pés, para não pisar o governo. Eles não pois. podiam mandar alguém à China sem que a China aprovasse. Sim, a é todo... Sim, Toda... mas... Que haver o Sim, mas isso... Como é que tu consegues... Tu estás à espera Como é que ter independência? em saúde global, tu estás à espera, e a ideia que tu vês oh, é tá, mas... tu vais precisar de regulamentos internacionais, coisas que sejam realmente alguma coisa que te faça que todos os países cumpram. Se não, é a mesma coisa não, que... Não, não tem, mas, mas não está, não, não é essa a função das Nações Unidas, nunca foi a função das Nações Unidas, foi pedir uma Terceira Guerra Mundial. Aliás, eu tinha uma professora na faculdade que fazia, passou um semestre inteiro a dizer a grande questão é, as Nações Unidas funcionaram ou não funcionaram? Mas isso não... não tivemos mas uma guerra, sim, mas isto também não possível. funciona. Eu acho, não, eu acho que as Nações Unidas estão que a funcionar... Que foi a professora é que você é apanhada à plageira artigos científicos do ano passado, diga tu, Isso é não. não pôr a mulher debaixo do, do, do, não, do autocarro, meu. Não, não Não interessa. Mas, é, tu... Pode ser nas notícias, eu não de a pôs debaixo do de autocarro nenhum. <risos> Eu acho que as Nações Unidas são extremamente importantes e estão a cumprir certamente um objetivo, não é? Tu, tens, tu consegues definir objetivos, tu consegues ter marcadores de vigilância consegues que depois o Bill Gates precisas depois do Bill Gates que também é do, do, mas, das pessoas mais mas não, é, na, mas não é aos governos não, não, não o Bill Gates é para já o caso, agora nós temos okay. esta transferência de poder do Estado para o indivíduo e Sim. o Bill Gates distingue-se na área a, a Gates Foundation é uh, tipo o terceiro ou o quarto maior contributor para a, a, OMS. a OMS isto só abaixo de países. Sim, sim, sim. Tem tipo Estados Unidos, China, Bill Gates. Gates Foundation. É e tem outros e Gates Foundation. Eles ah, mandam naquilo no que quiserem. Por acaso é uma entidade com muito poder que está a fazer uma coisa muito interessante e tem um plano muito estratégico para o fazer e precisa depois do trabalho da OMS, nomeadamente ver os indicadores para perceber se. Não, a, a, e aqui há uma discussão interessante a favor da privatização de determinados setores. Porque os projetos da Gates Foundation com a OMS são, para os vistos, muito menos custosos do que os tradicionais da OMS. Porque tudo ah. que é ONU envolve... E essa é uma das minhas, em particular, grandes desilusões com as Nações Unidas. Uma burocracia... É absurda ah, mas é compreensível eu trabalho entre países diferentes, em vários países diferentes ah, não, e tá mas muito, eu também tem a ver com a consultoria há artigos muito interessantes que saíram de pessoas que trabalharam na ONU e tal como eu ficaram desiludidas e, e eu nunca cheguei a trabalhar na, uh, nem em nenhuma das, das uh, agências da ONU que é uh, o, a desvirtuação que é as consultoras o... Ou a influência que as consultoras têm porque isto tudo é pago imagina, tu queres fazer um relatório e tu tens uma equipa que fez o relatório e esse relatório vai ter que ser validado de alguma forma por uma consultora qualquer okay. percebes? e há, muito, há uma desvirtuação muito grande ali, claramente consultoras a ganhar uma data de dinheiro que não faz sentido nenhum para aceitar Mas há problemas ou... a ordem, coisa. porque Sim. em última instância as Nações Unidas são um organismo público mundial certo mas naquele. Se não me engano, é mesmo a agência como é o financiamento. Se não me engano. Posso, mas, mas, mas isto é mesmo uma, uma, uma ideia que tenho, não sei, não sei baseada em que ah, um, Os projetos, se os se calhar projetos não, que partem não da iniciativa anos? privada que está, que tem uma cultura de contenção de custos ah. a partir da Gates Foundation, ah. são, são para começar muitos deles uh, inovadores e depois têm nos reportes o melhor resultado. Um, lean hoje estou, estou mesmo com o pensamento lean? sim, é mais lean tem gordura é mais eficiente, é mais é eficiente. É mais eficiente. Sim. em termos de, yeah. de recursos de toda a ordem sim. nomeadamente aqueles que são os grandes recursos todas nas, das, das, das agências das Nações Unidas que são os recursos humanos sim. Sim. que são okay. muito bem pagos Pois, eu acredito. <risos> com, com perdíamos muito generosos. Com Não, eu bocado, representação... quando eu disse Atenção. aquilo do Trump, quando tu disseste foi dar uma Sim. volta, eu pensei que tipo, bem... foi mesmo dar uma volta. Não pensei que ele tinha cancelado nada. Tipo... Sim, eu acho muito bem que as pessoas que trabalham para as Nações Unidas sejam muito bem pagas e que eu eles têm escalas de, de, de, de pagamento, até pessoas que trabalham na limpeza, bastante acima da média dos, dos países em que, em que trabalham. Ah, ah, eu eu, acho, que eu, sim, acho, eu acho que sim, eu acho que sim. Não, porque? porque senão vais terceirizar a limpeza e, vai, e, vais, e vais estar a. Possivelmente impactar uh, o trabalho do, das pessoas a pagar tipo, assim, um salário assim, miserável a uma pessoa. Sim. Imagina num país como Portugal, a pessoa sim, que vive sim. em Lisboa tás... com um salário mínimo não, não tem sim. dignidade de na vida. Pô, não Nações Unidas. Se tiverem sim. uma agência aqui, não, então, têm que pagar um salário mínimo. Então, a, sempre por... e, e, tipo, tudo, o, a fórmula de cálculo está baseada no país em que tu estás, em relação aos notícias que podes ter. Não, é assim. Claramente, continua a ser um espaço muito interessante e eu acho que não só cumpre a sua missão como está a ir para além da sua missão uhum. para tu trabalhar lá precisas ser uma pessoa bastante narcísica de alguma forma ou narcísica ou então pouco ou, ou quase o estilo do cientista que é o cientista está muitas vezes a trabalhar para falhar redondamente porque pode haver um dia em que vai ter realmente um breakthrough. tem precisa. Ah, não, ok, o temos... narcísico era isso. Não, não, o narcísico é diferente. Ah. Que é, tu podes ser esta pessoa. Pode ser o cientista, não é? Está a trabalhar, reúne re, re, re, informação. E, pronto, pode não ter um impacto, mas sabe que contribui para a sua causa. Pronto, uhum. tem isso. A pessoa narcísica é a pessoa. A... Não, não sei se quero usar esta, esta associação. Uh, mas mais ou menos a Greta. O que é que a Greta fez? Em termos de? O que é que a Greta conseguiu? Chamar a atenção para a emergência climática. Ok, pronto. Criar discurso público. Sim. A volta da emergência climática, pronto. Particularmente numa geração Pronto, e, ok, Sim. pronto. Então, isso é o... o, o... Estavas à espera de uma resposta positiva. Não, o que a Greta fez foi um, um discurso bom. Sim. Ah, não percebes? Fez... Sim, sim, sim, percebes? Sim, sim. Porque isso ela fez antes percebes? Enquanto okay, a ativista okay, Ela foi muito fixe Mas depois, agora quando... aliás, o que é que ela chegou lá e, e disse outra vez? Blá blá blá blá blá blá blá blá Sim, obviamente Mas, mas a questão é, que... só uma pessoa narcísica É que e eu, eu, tenho, eu tenho pessoas que adoro Que trabalharam mais perto do que eu Com as Nações Unidas, que adoram as Nações Unidas Pessoas extremamente narcísicas okay. Então, o facto delas Terem negociado, e eu fiz isso nós tínhamos uma reunião e eu estava a defender uma causa, claramente recursos humanos para a saúde. Pá, se calhar estamos a generalizar um bocadinho, as Nações Unidas empregam um para aí um milhão de pessoas. É verdade, é verdade. Pronto. Mas em termos de, do que é que são as, então, as reuniões e assembleias gerais, coisas. tu, isto o processo é mais ou menos o mesmo. Sim. Tu vais negociar uh, uma uh, negociar um. Uh, tipo, tu queres. Ser, tipo, se tu estás em termos de, de, de ONGs e mesmo mas em termos de país tu queres fazer uma declaração importante impactante, que, muito bem escrita rápida, que fique na cabeça das pessoas e para isso normalmente, principalmente ONGs vão ter que negociar com os outros porque quanto mais ONG estiverem a apoiar aquilo mais, maior será a tua oportunidade de poderes falar uhum. então tu passaste três dias inteiro hiper focado a falar com toda a gente sobre o teu statement tu basicamente estás três dias numa reunião a fazer lobby Pronto, falar sobre o teu statement. Encaixar. Okay. Pronto. Fácil, não é A dizer o quão incrível <risos> o são meu as tuas palavras e a tua causa. Pronto. Não é? Pronto. Chega, chega o momento e eu tive a honra, fui chamar e fui ler o meu statement. Pronto. aquele é dizia coisas mesmo importantes. O que é que resultou daquilo? Sério. Absolutamente nada, ah. o que, ou seja, o, teu, o que é que vai ser o teu, enquanto o, aquilo que eu idealizava, é mais, tem mais a ver com isso, que é aquilo que eu idealizava, e lá está, não tem a ver com todos os cargos e fizeste muito bem a correção, há pessoas que fazem trabalho de campo que é completamente diferente e tudo mais, mas a diplomacia, aquilo é verdadeiramente diplomacia pura e dura, uhum. ou seja, é falar, falar, falar e saber que tu estiveste bem, Sim, é que, yes, é, que interessa. é que aquilo é que é diplomacia em que a sete altura tu não podes passar assim, olha, tem aqui o código dos, dos submarinos nucleares, queres mesmo continuar com esse paleio? É que nem faz isso. <risos> <risos> olha, vou cortar este, este oleoduto. Devia ser com mais é que... séries, meu. Okay. Tipo... Um, nunca viste sobrevivente, uh, sobrevivente designado em que ele, tipo, há uma... Designated Survivor? Yeah. Não. Há uma... Há uma um presidente de um país, acho que é do Reino Unido que sim, e então eles param uma discussão durante tipo dias já nem me lembro, acho que foi por causa de uma resposta qualquer que o presidente lhe deu não, não, foi um moço que nem presidente era era um enviado respondeu-lhe torto lá o que foi e ela amou e aquilo parou então a decisão de um país inteiro isso é que era ver assim mas então mas de alguma forma, isso foi o, o, o que o Trump acabou por fazer muito na sua presidência. Ok. <risos> <risos> está pronto. Está... É. Mas, é. mas o Trump realmente fez eu, eu não vou dizer, há bocado estava a dizer isso, é aquilo do Taiwan. <risos> o, a parte do. O, lá, o presidente Eu nunca digo, nunca digo o Xi, Jing, Xi Jinping. Xi Jinping. Xi Jinping. Xi Jinping uh, o presidente da China tem uma ideia de visão estratégica para a China, portanto, parece uma tantrum parece uma embirração que ele tenha mas... Ah, não é nada, aquilo é muito tem sustentação ideológica e não só e económica tem totalmente, ou seja ao mesmo tempo está a perturbar a política internacional e nomeadamente a saúde global por causa da sua visão estratégica mas pronto, é uma visão estratégica agora o que o Trump fez maior parte do tempo da sua presidência foi Amor, e como o exemplo, disse, Big the Energy. Mas isso eu tenho dinheiro, é a casa de Ele tentou yeah. ser Big Dick Energy. É Sim, ele tentou. Pronto. Entretanto, o Biden voltou a dar o apoio à Organização Mundial de Saúde. Só gostava de dizer. Ah, Foi certo. daquelas ações que ele fez no, no, no dia a retificar. Ué, eu tenho um bocado pena do homem do Biden, yeah, é, é das pessoas que eu tenho mais pena no mundo neste momento. Porquê? porque eles chamam de Joe Byron é <risos> Não não não não, oh, é um cota, tipo, mesmo cota. Sim. E tens que resolver problemas de uma pessoa. É, é, é, Para a as que ele pessoas de alguma maneira coagida. é assim. Não não não não, não. Obviamente, que não que... obviamente que não, mas tipo, ao mesmo tempo Aposto que, é o que ele, era uma coisa que ele já desejava. Há ah, ah, tipo a e vida ele acha toda eu acho que aquilo é oh, provavelmente? Que Mas imagina é que tem... a, a barra que as pessoas têm para ti é corrigir a merda que o Trump fez nos 4 anos anteriores. É, não, é da fácil. O Biden fácil, tem uma presença mais relaxada em termos de opinião pública. Não tanto, porque oh, vivemos não. na média de discussão intensa de internet e de polarização. Pois. Mas o Biden, o Biden. Tem, tem a vida facilitadíssima. Há aquele lado que vai sempre cair em cima dele, como cai em cima dos outros todos. Há o lado que vai cair em cima dele de uma maneira absurda. O Trump fez o favor de sair quase num impeachment. Sim. Não é? O Trump fez o favor de virar a Fox News contra ele próprio. É antes de sair. Fez muita coisa, não é? O nível da aprovação do Biden estava altíssimo, pronto. O que é ingrato é, é o mesmo de, de, para o Biden que é para a Marta Temido. É o um momento ah. histórico em que estão as rédeas de um... Eu, não, cento eu, cento eu cento. acho, que, não acho que o homem qualquer que coisa... É da Marta tem... Da comparação. Não, da comparação. <risos> não, da comparação. Acho que o Biden estava muito mais preparado para assumir o seu cargo do que a Marta Temido. To be continued no próximo episódio. <risos> não vamos entrar no SNS agora. Isso é uma promessa. Mano, opa, eu só, não, o eu castrinho acho... já vai estar bem, sem o seu uh, paladar. Sem paladar. Né? Ei, não mas... Mas... desejem isso ao homem, foda fogo eu tenho mesmo... é, é que ao contrário dele, eu fico mesmo com pena as pessoas ficam sem paladar. Mas tu disseste isso Escarna. e ele gozou contigo e com as pessoas. Eu sei, mas não tipo, mas pronto. É assim, vamos ser superior. Um... Vamos ser um bocadinho superiores ao rapaz. E ele diz isso porque... Não é dizer que és uma <risos> merda, mas ele diz isso porque tem o paladar dele, felizmente. Pronto. E agora há de o perder. Não vai nada. Mas Até, olha, eu esperava eu ficar vou... sem paladar. Oh, oh, oh. não, não, não é Enquanto experiência, Tu sabes que ele, ele gosta de experiência. Olha, ponham um, um, um anestesia na língua. E depois, oh, olha, fiquem é é com a minha maculosa, irmã, não é a irmã. Não é o quê? A minha irmã ah. não sente nada de metade da língua, bro. Há <risos> meio ano. Não, não é que tu mas... vai ficar sem paladar. Sentado, tu, se, é paladar. A anestesia okay, não tira, é paladar. Não sei eu nunca não tentei comer com anestesia. Honestamente, honestamente, eu acho que não. Mas é capaz. Não, mas oh, não, Até pode são, tirar, são, mas, são... Mas, mas tu tens mais efeitos não, com sei. anestesia, de qualquer maneira. Ficas inchado, perdes ah, mobilidade. É muito pior do que perder o paladar, estar tá anestesiado. Eu estou a dizer... Será? Sem paladar, sem sentir o sabor da comida, tu até podias comer muito melhor, por exemplo. E oh, oh, oh, oh. eu pensei assim, será que não ter paladar me faria não querer chocolate? Tu ingeres comida Isso. ou, ou alimentas-te? Ou comes? É uma boa discussão. São, são, exato. Ah, pois. Ou nutres-te. Ou nutres-te. Eu gostava de me nutrir, mas nem sempre. Bem, que estava a dizer? E não, e não comesse chocolate. Não me tivesse vontade de comer chocolate por não ter paladar. E te trocavas aquela sensação quando... E com o musculato inteiro, não é? Não, bro, isso já discutimos. Tu, tu já não fazes isso? Faço, faço. Só tenho que uma, duas barras de Pantagruel. Bem, olha, pronto, ó, oh, é isso... Oh, isso, é... isso é uma, uma melhoria. Eu era um, três, eu nem não havia mais nada. Eu estava, olha, estava. Oh, isso é baixo. me Comer <risos> é aquele Pantagruel mesmo, tipo, ei, aquele... Mas... Cacau, quase, é aquele. 100% de cacau. quase. o que é que eu me senti? o que é que eu me senti? Nenhuma nada. Um adicto isso é isso é isso é eu é o... estava a tentar trabalhar não conseguia levantei-me fiz uma tosta mista comi uma tosta mista passado um bocadinho estava a salivar outra vez não é é este eu complicado pensar, este eu rapaz eu preciso é mesmo de chocolate precisa de açúcar ele, ele, ele mas eu preciso de chocolate em particular alguém ele ganhou lotaria genética eu abri eu abri a ele aplicação da, assim, da Golov é... eu abri a aplicação das 3 da manhã Sim, okay. convém chocolates, 2 euros. Não vou dar 2 euros por um chocolate. Pelo menos tem cabecinha. Fui abrir os armários todos okay, eu, e é que criança para o Pantagruel. É que, não, é é que esperavas filho. para uma hora pelos chocolates. Não importa, é pa... pronto. Mas, mas só o preço já foi fator de. <risos> de, de, de exatamente. Pronto. E olhei, uh, olhei para o Pantagruel, pronto. Vou comer o Pantagruel. Ok, não ia comer porque a minha irmã não quer que eu coma o pantagruel porque depois quando lhe apetecer cozinhar qualquer coisa com aquilo, não posso fazer. A Catarina anda numa de doçaria. Aliás, andamos que fiz-te fiz um apple strudel <risos> com a Catarina esta semana. Ah! <risos> Bom, foi assim que ele descobriu que ele estava lá em casa. A, não, <risos> é a razão pela ah. qual ele não sabia disso, ele nunca tinha ido. Nunca tinha, tinha... Porque está ah. num armário diferente atrás. <risos> e agora já sei. Não eu, eu depois. De Qualquer maneira. acabaste de convidar para jantar amanhã. Qualquer eu maneira. Eu vou ter direito a sobremesa? Ai, que rico. Faz. Oh, oh, oh, oh. Portanto, eu senti-me um É só isso. Obrigado por ter interrompido. A eu percebo, isso é de chabais. Oh. É que comer pantagruela assim assim... É, Soube-te bem. Olha, Quando tivemos ó. aqui a Inês há dois episódios atrás, ela estava a listar os grupos anónimos de apoio que existem. Tu o chocolate anónimos Ei, foste diz procurar? Diz-me cá, chocolate chocolates anónimos. <risos> se tu podias viver... Um se, tu vive, se tu viveses tipo numa fábrica de arcade, é. eras um homem feliz. Se vivesse que eu Numa fábrica de uma... Não era, de chocolate não era. As... Porque eu não... eu, eu Ele proibiu assim, o tanto. nosso pai de ter chocolate em casa. Houve... É. Até o irmão, uma vez... Eu fiquei com medo do olhar dele. Aí foi muito adicto. Foi um momento Eu, muito eu, eu fiquei vida. com medo do olhar dele por eu estar com um chocolate na mão. porque que eu já tinha limpo uma tableta inteira. <risos> eu não estava lá. Estávamos de férias. Eu apareci e criei um sabia, quadradinho de chocolate. Mas é, é o mesmo... Lá está, voltando à, à, à comparação do, do Adito É o mesmo que uma pessoa que acabou de recuperar de um chuto né? No caso, a moca do chocolate é muito, muito mais rápida ok Eu recuperei, de, eu, eu tipo, comi chocolate, chocolate, que bom E pensei, que merda, o que é que eu vou fazer e, isto? Comi é o mesmo chocolate E tu apareceste-me com o mesmo chocolate, que era ótimo Era ótimo era é <risos> Uh, Apareceste-me com o mesmo <risos> chocolate a oferecer ao pessoal. Eu falei, pá, tira-me isso da frente. Foi, mesmo, foi Eu não uma sabia reação nada. Eu não sabia o que se passava, não sabia pois nada disto. Pedi eu pedi-te desculpa. desculpa. Pronto. Este de menino salva. que não levanta a voz por nada, levanta-te a voz por isso. Exatamente, eu, eu, eu nunca tinha visto assim, meu. Nunca. <risos> eu, eu, já, eu já podia ter visto isso, cais, passado da cabeça. Mas, tipo, hum. passado, esquece. Não, porque aí há um problema particular. A circunstância importa. Vamos, vamos lá finalizar o capítulo do chocolate, que é... Estávamos de férias, numa casa onde não havia lojas lá perto, nem nada. Ah, não havia vocês. nada. Então nós tínhamos quilos e quilos. Vou dizer, tínhamos mas tínhamos tempo, Pelo menos 10 tabletes de chocolate naquele momento, lá em casa. Mais. Ou seja, eu já tinha comida inteira. Num que tinhas um... Eu, eu, eu, eu, eu senti uma naquele ponto açúcar. que isso está tá disponível, eu estou relaxado, estou de férias... Vou enfardar os chocolates como se o não estivesse a terminar. Treinou zero dias, Francisco. Sim, mas o treino não, não, não é relevante para aqui, é mesmo uma coisa. É isso, eu mas, mas ele, nunca teve, ele nunca teve essa coisa. Do, ele sempre fez exercícios. Ah, é um, é um, físico. um rapaz bem Pronto, feito. Mas não vamos, como já falei muito aqui sobre os chocolates. Não, não, é é falado, não, eu ia na, falar sobre a tua lutaria genética, não é? Porque eu tenho 50% da de... Mas eu não sei. Mas te, tu, tu, tu, tu se tiraste o pauzinho pequenino. Tu tu calhar tens... calhar eu tirei o pauzinho pequenino só pelas alergias. Mas se calhar tu tens. tens, tens genética a é esse nível parecida comigo, mas. Falta-me o crossfit. Mas, mas faltou-te a habituação desde... desde criança. De desporto. E isso pode não. ter influenciado epigenética e estruturação. Não, não. não faço ideia, estou a lançar Alergias, para... eu disse Estavas... bem. A Catarina não. tem alergias, eu não tenho. Tenho muitas <risos> alergias. Porque eu vejo a tua mal tipo, estou mal das alergias. Tem, tem, tem. tem Também tu vês-me com o 15. É verdade. Olha, a. Uh... A Catarina. O mais lindo por mundo. exemplo, em termos, em termos é de mindset. Isso é bom, é morto. verdade. O cão, o okay, mas ele é adorável. Pois é, eu sei. Eu, eu, eu dormi muitas vezes agarrado ao teu cão. Isto de repente. Isto passou tipo um podcast sobre uh, Nações Unidas. Nas para, para o 15 m meu. Vem uma fotografia do 15. Para as duas pessoas. Para pôr o 15 na thumbnail. Aquela para... não. <risos> É verdade, esse cão é completamente irresistível Para a Catarina até chora Por se falar tanto do cão Já é por vez alergia Sobre a lutaria genética A Catarina ficou com a lotaria genética Do ponto de vista Neurológico, certamente Neuropsiquiátrico Claro mas muito melhor preparada para suceder numa sociedade. Uma pessoa ah, determinada, motivada, organizada. Não preferias estar na minha cabeça? Não, não, não. A tua cabeça e o teu quarto assustam bastante. Está relacionado. É uma coisa normalmente. Olha, Até agora mesmo, depois o podcast. Não é uma coisa normalmente relacionada com a outra. Comportem-se. É. Arrumei as quartos. se quiserem ter a cabeça arrumada, é, é, é o que diz o Jordan Peterson, e nazi, faz isto.